Nós, nossa língua. Olá, aqui estamos para apresentar mais um Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com um gaúcho, com o jornalista Eduardo Bueno, gremista, um dos autores mais bem sucedidos hoje em dia no Brasil. Vamos também falar de uma canção de Jorge Benjor com Lulu Santos. Pois pela direção do sol e das estrelas, no -se -se escondido, agora ele vai achar. Pois o homem de vela azul é o prometido de alar. Eu volto daqui a pouco. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nós, nossa, nossa, nossa língua. Língua, nossa, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa, língua, portuguesa. nossa, nossa, nossa, nossa, nossa língua, nossa, nossa língua Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nossa, nossa língua Nossa língua portuguesa de hoje recebe Eduardo Bueno Acho que você já é figura conhecidíssima no Brasil todo <risos> É, virou figurinha carimbada, né? Retiro. De nome sim, mas assim, <risos> você anda na rua já as pessoas... Já, muito, é? muito, muito mais do que eu imaginava Também o é poder da TV, na real, né? É. Que aliás me faz pensar de o quanto a TV poderia fazer pelo livro no Brasil, né? Quanto a TV poderia fazer por tudo por no tudo. Brasil, né? Por tudo, Pois é. Eduardo, você está nessa estrada há muito tempo, apesar dessa sua carinha de jovem, <risos> né? É, é o vegetarianismo. <risos> Machado de Assis já dizia, já explicava isso num texto memorável. É. Você está na estrada há muito tempo, você fez, por exemplo, uma tradução On the Road, né, o Pé na Estrada, que é um livro, é. virou livro de cabeceira aí, de, de muito... De muito... várias gerações. De né? várias gerações. Isso foi quando? Em 1900? É, eu tomei contato pelo livro a primeira vez, até uma história uh, bem reveladora. Tomei contato pelo livro a primeira vez em 1976, na Argentina, numa edição uh, espanhola, chamada nele Camino. Mas não era espanhola, não, era Argentina mesmo. O livro foi publicado nos Estados Unidos em 1957. Nossa! A a uhum. produção argentina uhum. do livro, não espanhola, argentina, foi feito em 58. Eu comprei na livraria lá Ciudad, onde o Borges frequentava muito, uma livraria extraordinária, a Galeria de Leste. Comprei ali e li em espanhol pela primeira vez. E aí depois que li em inglês, e fiquei quase quatro ou cinco anos batendo na porta de várias editoras brasileiras, das grandes, oferecendo o livro e ninguém dizendo, não, isso aí já passou, isso aí já era, esse livro... Né? E aí, então, aí, enfim, o Caio Graco, da Brasiliense, o Luiz Schwartz, na época editor dele, é, aceitaram fazer o livro e foi, olha, vendeu 183 mil exemplares no Brasil. Foi um extraordinário sucesso. E, e trouxe com ele toda a geração Beat, né? Allen Ginsberg, Sam Shepard, William Burgers, uh, uh, uh, Bukowski, né? E eu publiquei vários desses livros, traduzi vários, meu orgulho de ter me relacionado com isso. Você teve a mesma dificuldade, precisou ficar batendo Não. ali, tum, tum, tum, olha, a moçada, vamos pro... Aqui, né? Não, não, foi o, o oposto, né? Ah. Eu tinha essa ideia há muito tempo, mas eu ainda não tinha apresentado para ninguém. Eu tinha interesse em escrever sobre isso desde os 15, 16 anos de idade. eu Há muito tempo que eu sou fissurado pela história colonial do Brasil, sabia que tinha uma dose de aventura, um, um, uma moldura épica muito grande, e ela me parecia aprisionada no banco escolar, né, cara? Parecia, você fala, capitanias hereditárias, as pessoas se arrepiam, de certa forma, até hoje, né? Eu, por muito sobre essa, esse período específico da história do Brasil, que me encanta há tempo, eu sabia que tinha esse viés da aventura. E, mas, até pelo meu envolvimento com a geração Beat, com, com outra área editorial e com o jornalismo, o projeto ficou ali só esperando a hora. Em 1997, em, em, em dezembro de 97, eu fui ao Rio de Janeiro, encontrei o Roberto Feit, dono da editora Objetiva, e que apresentei. como é situar para o telespectador, Isso. ele era correspondente da Globo na Inglaterra. Exatamente. Faço fosse que você vai se lembrar da, do é, rosto dele. Cara, e tal. foi a primeira, é. foi a primeira voz inteligente na televisão brasileira do na, na moderna recentemente. Falando sério, você ligava e dizia, olha alguém dizendo alguma coisa na televisão. <risos> o que é. que você, né? Porque porra, você via as pessoas não diziam nada, é. né? E ele, cara, tinha um site, tinha um ponto de vista. Foi o primeiro repórter daqueles estilo americano, assim, com algo a dizer, hum. sabe? Que valia tanto pela reportagem quanto pelo repórter nesse, né? O primeiro Pedro Bial. É. É, o Lucas Mendes, depois veio na mesma... Não, bom, esse é outro assunto. E aí, agora, hoje, ele é um dos editores mais bem-sucedidos do Brasil, né? Dono da Objetiva, que faz um trabalho extraordinário. Eu levei essa ideia para ele, a ideia formatada já, seis livros, uh, com título, tudo lá, o período deles, né? De, de, do descobrimento do Brasil à invasão holandesa. E ele, de imediato, instantaneamente, aceitou... E a gente iniciou o projeto. Esse aqui, por exemplo, o primeiro, A Viagem do Descobrimento, é, tem um subtítulo. Todos eles têm um subtítulo. Pois né? é, ainda bem que você vai falar nisso, porque eu odeio esse subtítulo. Ah, é? é? Então, eu queria comentar mesmo. Esse aqui, por exemplo, A, primeir... a Viagem do é. Descobrimento, que é o primeiro é. volume, é. é a verdadeira história da expedição de Cabral. É. O Bom, subtítulo eu... é seu? Não. Não. Eu, inclusive, nem o título é meu. Ah. Uh, eu escre... A gente discutiu o projeto, eu, uh, legal falar sobre isso, a gente discutiu o projeto e usou os... Outros livros tinham título, Náufragos, Traficantes Degradados, O Rei, a Fé e a Lei, Os Piratas do Sertão, que vai ser sobre os bandeirantes paulistas, a França Antártica, já tinha os títulos, entendeu? Que são títulos ótimos, contando a modéstia que me caracteriza. E esse livro aqui era sobre o descobrimento do Brasil, entendeu? Então a gente nunca chegou a discutir o título, mas era o livro do descobrimento. Eu terminei de escrever o livro e enviei para Roberto Feito, se chamava O Descobrimento do Brasil. ele me telefonou falou assim, você tá louco? Eu digo, como? O Descobrimento do Brasil, ainda disse um... Descobrindo Brasil, qual é que é, meu? Você escreve um livro inovador, com uma linguagem muito mais dinâmica, e me vem com o título: outro Descobrindo o no Brasil. Eu falei: ah, lá meu, o livro Descobrindo o Brasil, uh, se, quiser, t... ah, se quiser do outro título, meio que discutiu. Se quiser outro título, é ideia, né? eu não tenho nenhuma ideia, não. Descobre... A gente estava numa situação tensa naquele momento, porque eu fiquei, a escrever o livro em 40 dias, delírio meu, né? Eu escrevi em 51. Só que no quadragésimo... Trancafiado, né? Trancafiado, só fiz isso. Nem jogo do Grêmio. N não, aí também tá não meio... tá grande, mas... <risos> é, e aí no 44 quarto dia ele me ligou, como é que é o livro? Então, eu atrasei, passou mais uma semana, entreguei no quinquagésimo primeiro dia. E ele dizendo, pô, você atrasou? Eu digo, pô, cara, isso que eu te prometi que eu que em 40 dias porque eu tava arruinado financeiramente, como de fato eu tava. Numa situação muito difícil, eu fui de ônibus, cara, de Porto Alegre pro Rio de Janeiro, Ave 23 Maria. horas. É, meu... É. E, pô, tava bravo mesmo a situação. E aí ele disse... Tá, então, Deus, isso para ele, pensa outro título aí, que se quiser me liga. Aí ele me ligou, décimos depois, que tal a viagem do descobrimento, que era um milhão de vezes é, melhor. É. Ainda mais que as pessoas ainda vêm falar comigo, ó, oh, o título da é tua cara, por causa que eu sou muito on the road, sabe? Eu conheço 51 países, eu vim de carona, de Nova York a Porto Alegre, no dedão, entendeu? Então, passando pelo inferno do. do... Passando pela, Somo, por, pelo Somo, pela Nicarágua do Somoza em plena guerra. Guerra mesmo. Ave passando Maria. por El Salvador. E você tem que escrever, você tem eu que Eu vou contar escrever. Isso, Algum dia eu vou escrever. Né? Vou escrever. Algum dia, não. É. Você isso... sabe, o Wagner escreveu a sua autobiografia com 29 anos. Eu que sou mais modesto, estou esperando até os 41, 40... <risos> E você vai escrever a sua quando? <risos> já passei dessa idade aí, portanto, já passou do tempo. Então, e aí ele. E o botaram... subtítulo, então. então. Aí, porque eu entrego esses livros prontos, o projeto gráfico é da Ana Adams, que trabalha comigo, eu entrego o zip, eu entrego esses livros editados, eles dão palpites, são, como eles próprios se definem, são editores participativos, de fato são. Eu entrego o texto original e a gente discute várias coisas, eu sou muito grato a eles, o Ronaldo Vanfas é uma pessoa importante na coleção também, dá vários palpites e tal. Mas o projeto inteiro, quando depois das mudanças sugeridas por eles e aceitas ou não, ou discutidas comigo, eu entrego num zip o livro, com capa contra capa, orelha tudo, um projeto gráfico da Ana Hans, que eu acho que eu acho que ajudou muito. A Nossa senhora, aquelas muito bonito. É, aquelas notas laterais, tudo. Os três, o, o, o, da Os coleção três, é. toda. Isso. É. É muito, muito legal. Bonito, então, eu tenho Pronto, que é uma inovação até no mercado editorial brasileiro. Porque eu é. tenho uma experiência editorial grande, né? Então eu digo, olha, cara, eu quero entregar Pronto. E aí eles vieram com esse título, que é uma chamada comercial, mas eu discordo. Em primeiro lugar, porque é o seguinte, eu não acredito na verdade absoluta de nada. A verdadeira história da expedição do Cabral. Em primeiro lugar, não acho que é possível escrevê-la. Se fosse possível, não seria eu que teria capacidade de fazê-lo. Então, aí eu já pedi até para mudar, a gente está... aqui também a vida nos atropelou, né? Porque como eu estava dizendo antes, ele topou de imediato, a gente confiou no projeto desde o início, mas ninguém podia supor, Pascoal, que ia é vender o que vendeu, entendeu? A gente achava, eu achava que ia vender 20 mil exemplares, que é muito para um país que nem o Brasil, muito! está em 237 é brincadeira. mil hoje, é brincadeira. porque amanhã já vai estar tá em... É. porque vende 400 por dia, todos os dias. E com o programa vai vender mais. <risos> Escuta, o que, a, a que você atribui esse... esse... Posso não... usar a palavra súbito? Não sei que palavra usar aqui para definir esse interesse do público. Pode usar súbito, sim, embora é. já houvesse sinais né, sobre isso, do interesse é. do público brasileiro por história. E, coincidentemente ou não, esse interesse era marcado por livros escritos por jornalistas escrevendo história. Né? Fernando Moraes abriu esse caminho com um ilha Olga. Ilha e tal. E Olga. a Ilha é primeiro uma é. reportagem de história, mas depois o Olga, que já é, né, é. investigação histórica mesmo. Que teve continuidade com o Chateau, né? Claro, o tema é, é outro, mas continuidade na obra dele. O, o, o Jorge Caldeira, com o Mauá e com uh, Nação Mercantilista, agora um livro maravilhoso. O, o próprio Rui Castro, né? ia dizer né? isso. O próprio então, Rui com alguns livros que, claro, que, vieram... que perpassam isso aqui, que né? não é aqui, né? É. E não são especificamente história, mas são, né? E mesmo porque ele é um cara muito interessado na história. Mas você vê, o que esses livros deles têm em comum? São todos do século XX. Ou o próprio Mauá, que é do século XIX, mas que é o verdadeiro... O precursor, penúcio. né? O Homem da, da, da industrialização, entre Exatamente. aspas, da ferrovia Exato, e tal, o né? primeiro global brasileiro, Totalmente. né? Porque é. o homem andou pelo mundo, é. era. Total, né? como o filme até mostra, é. né? O livro mostra muito melhor. Uh, o... Então, só que a história colonial, essa não, essa parecia ali, como eu falei, trancafiada. E eu sabia que tinha essa coisa, assim. Aí, então, no sentido de interesse do público por história colonial do Brasil, aí sim a gente pode dizer que é súbito, né? Eu não atribuo a proximidade dos descobrimentos, atribuo os descobrimentos no máximo 25, 20%, se tanto. Eu atribuo, primeiríssimo lugar, a linguagem. Sabe? Não que seja uma linguagem lá, extraordinária, é. ao contrário, ela é simples. Mas talvez o seu segredo resida justamente na simplicidade. É uma história narrativa. É uma história que, para você, velas ao vento, entendeu? E leitura breve também, rápida. Inclusive, a diferença entre um jornalista e um historiador escrevendo história é que você abordar o jornalismo com as ferramentas, abordar a história com as ferramentas do jornalismo te permite uma série de simplificações e de. E, e de generalizações ao qual os historiadores não podem vou até colocar desse jeito, se dar ao luxo de fazer, porque é uma coisa que facilita muito a minha, a, o meu trabalho entendeu, é, é, pincelar as breves pano rápido, entendeu uhum. o historiador não pode fazer isso mas isso você sabe, acho que você esperava é óbvio, isso gera dois pontos né, claro. Do, uma bifurcação lá. Claro. historiadores achando o claro. seu trabalho isso, legal é, é, e historiadores metendo a boca claro. né? eu já estava é preparado que... para isso Olha, é o seguinte, eu não... Eu sou um cara muito aberto à crítica mesmo, especialmente quando ela é construtiva. E eu sou um cara muito crítico com relação à minha própria obra, entendeu? Eu, esse livro, eu não, eu, não tenho, eu não teria coragem de dizer aqui em rede nacional que eu sou um homem despretensioso, porque as pessoas que me conhecem assim, me bater, porque eu acho que eu não sou mesmo. Mas a mim esse livro, essa coleção, eu te garanto que é muito despretensiosa, no sentido mais, mais uh, libertário que a palavra pode ter, sabe? Às vezes, alguns desses que me acusam, uh, querem me acusar e dizem assim, vou pegar Pesado. Isso é um livro de divulgação, <risos> não estamos aprendendo de forma alguma. Graças a Deus que é um livro de divulgação. Assim como a sua obra, qual é uma obra de divulgação do português, sim. E se propõe a ser isso. E num país que nem o Brasil, com, com, com deficiências tão crônicas, né? Quem dera tivéssemos nós um Stephen Jay Gould para fazer livro de divulgação científica. Que tivéssemos pessoas que fizessem divulgação do que quer que seja. Que tivéssemos gente que fizesse divulgação do futebol como, como literatura ou como né, livros de históricos sobre futebol facilmente legíveis. Né? Então são livros de divulgação sim, e se propuseram a ser livros de divulgação, até te contei antes do programa aquela piada. Um professor de história diz, nos seus livros falta análise. Eu digo, olha, demorei, demorei muito tempo a tirar toda a análise que tinha aí. Sim. Claro que é uma piada, né? É. Mas é, a linguagem... A, o tom jornalístico, né? a brevidade da narrativa e, é claro, essa coisa do sabor é, é, da narrativa histórica no sentido de humanizá-la. Né? A microhistória, a história da vida privada, a história da vida cotidiana, né? embora não seja especialista em nenhuma delas, elas perpassam o livro, entendeu? Tem, é humanizar é gente de carne e osso. entendeu? Documento, quanto de documento Muito. há aqui? Tudo, Aonde né? você foi, o que, que você... Eu sou um apaixonado pelos livros, eu sou bibliófilo total, não sou um Mindlin ainda. <risos> Se cuide, José Mindlin, nos encontraremos em leilões da... Bra... Não, estou brincando. Memorável, <risos> é, o Mindlin, é, que já esteve é, aqui. É, então, e um homem, que é. incrível, né? Como bibliófilo, como o resto, eu não sei, industrial, é. ah, não quero falar, mas é, a bibliófila... Também é uma boa figura, uma é, boa é, figura. É, claro, não, como figura, é. sem dúvida, como pessoa, sempre. Sempre. não há dúvida. E um livro é. maravilhoso que ele fez, sim, né, entre livros. Uma sabe? grande figura do Brasil. Exato, grande. Grande mesmo? figura do grande, Brasil. Grande. José Mindlin é um patrimônio desse país. Total. E a brasileira que ele reuniu, porque você sabe que uma das maiores brasileiras do mundo é da Bosch, né? lá na Alemanha, é. né? que por um lado até tudo bem, porque o Brasil cuida tão mal, mas por outro lado, sabe, às vezes você tem dificuldade de fazer a pesquisa lá. Já fui informado disso, não sei, não poderia afirmar, porque comigo não aconteceu, nem pedi. É. Mas já ouvi falar, de, enquanto que o Mindlin é sempre generosamente abrindo a sua extraordinária brasileira. Mas falava sobre o que mesmo? Falávamos do, da linguagem, falávamos do, do, do, da pesquisa, dos documentos. Isso, então, muita, tudo com base documental. Então, eu tenho 7 mil livros, tenho uma biblioteca extraordinária, tenho 4 mil livros sobre história e tenho orgulho de dizer que fiz toda a pesquisa na minha casa, sem sair de casa, e preciso disso, está ali. Só não, tá, só não era exatamente assim porque eu sou horrivelmente desorganizado, então está em algum lugar. Mas estava, tinha. Entendeu? E eu foram mais de 400 livros pesquisados para cada um desses livros, entendeu? Eu estou muito confiante na base documental deles. Tá bom, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Eduardo Bueno. Nós estamos de volta com o Eduardo Bueno, que já falou muita coisa, mas, Eduardo, pelo jeito você teria tanto a dizer que a gente vai. Ah, outro programa, outro de programa. A com a Gisele, claro, produção. com todo o prazer do mundo, né? Nós mostramos o primeiro volume, agora o segundo volume. É, tem um nome absolutamente... Vendável, para <risos> dizer o mínimo. É, mas ele é, além de é, ser vendável, é. né? Ele talvez seja a essência. É verdade. Náufragos. Traficantes e degradados. Traficantes e degradados. Náufrago, nós até já falamos da palavra aqui outro dia, mas não custa repetir. A palavra náufrago vem de nau, que todo mundo sabe o que é, na né? embarcação e tal, e frago, que é uma, uma raiz latina que quer dizer quebrar, né? A nau que se quebra. Frágil quebra... também, né? Frágil, que é a mesma coisa, quebradiço, né? Uhum. E, e o náufrago, a nau quebra, a nau vai para o. Para o vinagre, e aí? E a nossa história, é, por causa de dois náufragos, ela se define né, no período colonial: João Ramalho, aqui de São Paulo, né, figura misteriosa e importantíssima, né, o precursor do. o Proto Bandeirante, né, o precursor do, do, do, do tráfico de escravos indígenas, e Caramuru, né? tema até da invenção do Brasil, do Guel do, do é, Guel Raiz, do é. Jorge Furtado né, ah, como um dos inventores do Brasil mesmo, né, Caramuru, e até a própria palavra Caramuru, tão discutida, né, a origem etimológica, né, homem do trovão, né, se supôs, mas não é, né, é uma enguia, né, um peixe, peixe elétrico é. que dava choque, né, é. e... Então, e aí até nós... a, a origem da, entre aspas, raça brasileira, né, uhum. da, da, da, da nação brasileira como Sim. povo e Exato. formação étnica é. e tudo mais, Total. o começo disso Aí, né? Sim, mamelucos, né? é. que, gerados por esses náufragos e degradados. É. Né? Então, e traficante, você sabe a teoria do Van Hagen sobre o nome brasileiro, né? Ele diz que se as regras gramaticais tivessem prevalecido, deveríamos nos chamar brasilienses. Nos chamamos brasileiros porque se diziam brasileiros aqueles que traficavam trabalhavam, ou... no pau-brasil. É, é. Como se dizia pimenteiros, os que... da pimenta, e negreiros, os que trabalhavam com negros. É, então, brasileiros... é um sufixo teoricamente designador de profissão, de claro. trabalho, de atividade profissional que deu origem aí ao, à nacionalidade, né? É. É o adjetivo pátrio, gentílico e por aí vai. Então. É um caso raro. Eu, eu até me esforcei. Outro dia gravei um negócio, disso pro, um negócio desse para o Globo Rural, da TV Globo. E me Você esforço. trabalha para outras TVs? Né? Eles me convidam e, e eu vou. Né? E a TV Cultura sempre permite. Generosa. Generosíssima. E eu fiz um esforço para lembrar outros adjetivos pátrios que terminassem em eiro. Acho que... Eu acho que não me lembrei, não lembro mais se lembrei. Não acho é argentineiro? Que não... Argentineiro, bolivianeiro é. e por aí vai. Quer dizer, essa história do, do, do brasileiro ser é. brasileiro pelo, é. pela terminação é. eiro é, é. é interessante. É. Mas você me falava de um náufrago especial... Não, ele falava do, do João de Barros, hum. que foi donatário, que era de origem relativamente nobre, que era escrivão real, que convivia com o rei, e é um homem sem o qual Camões não existiria, é um precursor de Camões. É um dos maiores filólogos e estudiosos da língua portuguesa em todos os tempos. Ele ganhou duas capitanias no Brasil, dois lotes no Maranhão, fracassou rotundamente, perdeu tudo, todo o dinheiro dele, e não veio para o Brasil, mas mandou uma expedição muito muito grande, para colonizar o Maranhão, naufragaram no parcel de Manuel Luiz, que é um afloramento de corais à, à frente da ilha de São Luís, 200 quilômetros do mar afora um cemitério de navios, tem mais de 240 naufrágios. Olha, não o não, mar lá, né? lá é bravo, viu? Pô. O mar e, lá né, é bravo. E, né, Maranhenses, uma zona é. muito perigosa. E esse João de Barros escreveu a primeira cartilha da língua portuguesa, embora haja uma polêmica, que dizem que Fernão de Castanheiro, uma coisa assim, também ter ele escreveu é, a primeira gramática. É, polêmica é, é, é. Ele chamava Cartinha, né? É. E ele propunha um alfabeto com 34, 34 letras e não 23. E o mais interessante disso tudo é que ele era o ideólogo do... ele, ele dizia... Língua e império caminham juntos. juntos é, Língua aquela... e então, queria... poder, né? Exa... Língua e é. poder, né? É. Então ele, queria... ele fez essas cartilhas, chamadas cartinhas, como já falei, para que fossem distribuídas no Japão, na China, no, no, na África e no Brasil, porque a alfabetização em português facilitaria a dominação... A extensão dos... Exatamente, é. quer dizer, né? E um homem genial, autor de vários livros extraordinários, um deles sobre o Brasil que se perdeu, e escreveu as décadas da Ásia, né, que é um que é a maior visão uh, dos portugueses na Ásia durante esse período do século XVI. Um gênio absoluto que se relacionou com o Brasil, e para ele muito tragicamente, porque perdeu tudo que tinha. Náufragos, traficantes e degredados. O degredo, a palavra degredo é da mesma raiz da palavra decreto. Né? Vem do latim decreto, quer dizer, o cidadão era mandado é. por decreto, né? era mandado para... É fora daqui. Lá fora, né? É, exato. E muitos deles é. vieram parar é, eram as terras... ordenações manuelinas, né? É. É, o, o direito português, no séculos 15 e 16 era de origem visigótica misturada com o direito romano. Né? Era uma... já foi definida como uma legislação draconiana. Muitos desses degredados que vieram para cá tinham cometido crimes menores. Sim, apenas, embora penas, uh, coisas é, leves. Leves, coisas... É, ladrão de galinha, é, como a gente é, diz hoje. É. Embora houvesse entre eles também homens perigosíssimos. Eles, as pessoas sabem um pouco sobre isso, eles, eles tinham as duas orelhas cortadas para que ficasse literalmente na cara que ele era um degradado. Porque você encontra um cara sem duas orelhas na vastidão do Brasil colonial, né? já tá, O cara não precisa né, de um índio, o Mike Tyson me mordeu essa aqui, essa outra eu tava me barbeando. Não dá, né? Então, estava na cara que tinha sido degradado. E... um uh, nus, alguns deles nus, faziam toda a viagem, 60, 70 dias, desembarcava aqui nus. Coisa Nem de nada. É. Entendeu? E... Esses homens, embora tenham sido, uh, tenham causado uh uma série de distúrbios que resultaram no fracasso do regime das capitanias hereditárias, porque eles passaram a escravizar nativos que eram aliados dos portugueses, né? porque é bom lembrar que a escravidão, a instituição da escravidão, já existia entre os nativos daqui, Sim. os portugueses se aliaram com determinados grupos, os franceses com outros, e os seus escravos iniciais eram aqueles que eram inimigos dos seus aliados, os chamados índios de corda, porque estavam amarrados por uma corda ao pescoço. Mas depois, com o início da lavoura canavieira, os portugueses começam a escravizar os seus próprios aliados, só que antes disso os degredados tinham começado a escravizar avisar os aliados dos portugueses, gerando uma revolta indígena, uma grande insurreição indígena, muito pouco estudada, que se, que se iniciou em 1546 e se prolongou até 1548 e que decretou o fim do regime das capitanias. E daí, em 49, começa o governo geral com a chegada do, do Tomé de Souza. Esses degradados, embora tenham provocado isso, foram eles também que se adaptaram, ao, ao modo de vida indígena, entendeu? A alimentação indígena, o modo de habitação indígena, as caminhadas pelo mato, as trilhas. Eles que, eles que abriram o caminho, que pavimentaram o caminho para a civilização portuguesa no Brasil. E cabe lembrar, para finalizar, que o Brasil é o primeiro lugar onde a Europa consegue estabelecer, com sucesso, quer dizer, é discutir, hum. com sucesso, a civilização europeia nos trópicos. Hum. Em todos os outros lugares já tinha falhado. Ela deu certo primeiro aqui. Quer dizer, certo... Isso é, é para outro programa com... É debate interminável, mas por falar em náufragos, traficantes e degredados, eu vou chamar o Lulu Santos, que vai cantar pra gente uma canção do Jorge Bem, em que há alguns termos que tem a ver com o que a gente discutiu aqui, vamos lá. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ele é justiceiro, ele é ele é um tuaré. Um brilhante, ele vem todo dia do orgulhoso de toque antes. Trazendo seu me embalado, a tira-colo. Sempre pronto pra o que der o que vier. Pois ele é sentimental, é humano, no nobre, é douro, é consumano. Tu conhecias a música? Tu claro, é claro tu né? aliás, tu sabes que lá no Rio Grande do Sul Há quem defenda, e eu soube disso lá que Há gramáticas que simplesmente eliminam o tu Mas é uma traição, deve Logo lá, por um paulista Logo lá, logo lá, não é possível isso não Como não é que é pode? Foi o professor Ledur que me disse isso O professor é Ledur, é que... é o é um presidente lá. da Câmara Rio Grandense é. do Livre é. é. Tu conhecias a música, né? De, claro. de... Eu vou pedir licença ao telespectador Eu nunca pus os óculos aqui na no é nossa amigo É o peso da idade É cara. o peso da idade Mas como vocês do... acham que ele ia adquirir todo esse saber sem um preço? <risos> a letra aqui do Jorge Ben fala a música se chama Tuareg, né? Ele é o Tuareg, o Tuareg é um indivíduo dos Tuaregs, um povo berbere. E Berbere é uma delícia, povo da barbária, né? povo do norte da, da, da África... Que invadiram vo... Portugal e Espanha, né, em 711, o tariq era um berbere, né, berbere. Berbere, é. povo nômade, claro. como qualquer povo nômade ali, diz, dizem claro. os dicionários. Aliás, é interessante comentar esse caso da troca da vogal, de, de, de barbária para berbere, que é o, o adjetivo. Essa troca de A por E em português é muito comum, de mar nós temos amerriçar, de ano nós temos bienio, milênio, quinquênio, né? De barba temos imberbe, indivíduo que não tem barba, de arma temos inerme, desarmado, né? São casos interessantíssimos aí dessa troca do, do A pelo E. E nessa letra aqui do, do Jorge, bem, nós temos o Tuareg, né? Já comentamos. E quando se fala nisso, pensa-se na Mauritânia, nos mouros. Eu não Exato. sei se alguém já ligou Mauritânia, que é um país africano com um mouro. Eu vou até pedir licença aqui a você para ler um trechinho claro, do, dos Lusíadas. De claro de óculos, senão Atenção não consigo. Senão não consigo enxergar absolutamente nada aqui. E não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Vós, ó oh novo temor da Maura Lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus que todo mande, pera do mundo a Deus dar parte grande. Maura... Que é daí que vem Mauritânia, daí que vem Moura, a forma latina. Maura, você até conversava comigo sobre isso antes e tinha alguma coisa a dizer a respeito? É, é o, quer dizer, o habitante do Oeste, né? o habitante do Ocidente. Foi um nome dado pelos árabes oriundos da Península Arábica mesmo, né? E nesse seu movimento e nessa islamização desses povos bárbaros uh, da, desse, do Maghreb, né? O, a, que, que também quer dizer o Ocidente, né? Maghreb quer dizer justamente isso, o Ocidente, que é o norte de da África, esses povos passam a ser chamados de povos do Ocidente, né, e, e isso é Maurinha, é Mauritânia. E é outra troca também de vogal de Mauritânia, Mauro, né, para é. Mauro, aliás, para Mouro, né, isso. Mouro, todo mundo sabe, é. os Mouros dominaram ali. Claro, ó. por 700 anos, 700? né, numa missão civilizatória, aliás, é. né? eles, e foram muito mais tolerantes e, e, e muito mais, uh, uh, uh, uma um grau de civilização muito mais requintado do que é que eles encontraram lá, né, depois foram né, na Reconquista Cristã, que na verdade a Reconquista Cristã tá, é o que está na base do, do expansionismo português depois. né? Porque a primeira ação expansionista dos portugueses foi atacar Ceuta no Marrocos, né? que quer dizer Septa, a cidade das sete colinas. Né? Daí a origem do nome Ceuta, que até hoje é um enclave espanhol no né? é, Marrocos, é um... fora dos Marrocos é, espanhóis. É, é, é. É. Fica um, um pedacico ali, lá no, no topinho. É. E ainda nessa letra, só para gente citar aqui, tem uma palavra Bonita cimitarra, é, não é? A palavra é? pode ser, né? É mas... <risos> é, a palavra é bonita, né? Cimitarra em italiano vem do, do persa, né? E é um, um uma espada, né? Uma espada curva, né? É, curva. É. é uma espada. Usada para separar uma parte do corpo da outra. É uma lâmina brava, <risos> né? Um negócio pesado. É isso, aqui nós tivemos uma, uma aula, aliás, você Dado sabe muito... Você, Não, né? por você, pelo amor claro. de Deus, nós, nós sabemos que hoje, e está no, no, no, no parâmetro, nos parâmetros curriculares nacionais, né, a necessidade, mais do que necessidade, é uma, é uma imposição, e é uma boa imposição, do chamado texto transversal, né, da interdisciplinaridade. Né? Claro. E é preciso casar, sim, as disciplinas claro, para que haja... Claro. Eu é procurei ao longo dos meus livros, dar sempre entre parênteses a origem da palavra. Porque não só para a coisa etimológica e a coisa da palavra, mas porque ela também explica em si a história, né? Muito obrigado a você. Agradeço, né? Obrigado. agradeço, E parabéns pelo seu trabalho mesmo. Parabéns pelo seu trabalho também. E que, que fique aqui essa, essa ideia de que as pessoas, sempre que estiverem lendo alguma coisa, façam essa... Né? Essa intertudo aí, né? Que é necessária, tão necessária para compreender aquilo que se lê. Obrigado, Eduardo. Obrigado. A gente volta... Na próxima semana. Tchau. Nossa língua, nossa língua. portuguesa Nossa, nossa língua. língua Nossa língua, nossa língua.